Todos carregamos dentro de nós uma luz interior. O distanciamento fez com que ela não aparecesse tanto esse ano. Isso não significa que ela tenha se apagado. Na verdade, essa luz esteve sempre dentro da gente. Apenas aguardando o momento certo. O momento seguro. Para brilhar novamente. Que em 2021, essa luz possa brilhar de novo. com muito mais do que sua intensidade normal, carregando o brilho guardado de todos os abraços que tivemos que deixar para depois e com o brilho de cada sorriso que deixamos de ver por um tempo, mas que em breve voltarão a nos iluminar e a iluminar aqueles que amamos. Este brilho todo pode nos levar para mais longe do que a gente imagina. Feliz 2021!